Acredite, mesmo no fundo do poço, você ainda pode olhar as estrelas. Não importa de onde você veio, não importa onde você está, o que importa é para onde você quer ir. Meu nome é Daniel Godri e este é o programa Desenvolvendo Talentos. Hoje eu quero contar histórias reais, de pessoas que, se você não conhece, pelo menos você ouviu falar. De pessoas que estavam no fundo do poço, ou que chegaram no fundo do poço. Mas que pelo menos pararam de cavar e começaram a olhar para cima. Sim, se você está na pior, se você sente que você está indo para o fundo do poço, pelo amor de Deus, pelo menos pare de cavar. Se você está indo para o fundo, cada vez se cavando mais, pare de cavar. Comece a olhar para cima. Porque do fundo do poço, você ainda pode olhar as estrelas. Você pode ver as estrelas. E eu quero contar histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu sempre imaginei que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo fossem pessoas que não tivessem problemas. Eu sempre imaginei que um, um artista de cinema, por exemplo, sempre tivesse uma vida maravilhosa, bonita, cor de rosa... Que nasceu em família rica, eu sempre imaginei que um craque fosse alguém que fosse criado numa redoma e que nunca teve problemas. Acredite, eu acho que essa é a melhor notícia do mundo. A maioria das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, aqueles que são mais bem-sucedidos no mundo, normalmente são pessoas que caíram muito. Alguns tinham até dificuldade de subir a escada. Outros já estavam no meio da escada e caíram. Outros estavam no topo e caíram. Mas todos que têm sucesso hoje, sem exceção, são pessoas que insistiram em continuar. Que usaram o fracasso não como fracasso, mas como aprendizado. Eu muito de futebol, mas como o futebol é o nosso esporte nacional, eu gostaria de te dar um exemplo extraordinário. Ronaldinho. Ronaldinho carioca. O Ronaldinho, esse que joga hoje no Inter de Milão, ele nasceu no interior do Rio de Janeiro. Quando ele tinha 8, 9 anos...